Olá pessoal, aqui quem fala é Alexandre Alves, 100% motivado nesse projeto aí fantástico que vem mudando a história de milhares de brasileiros aí, né, pelos estados afora. E convido a você, né, por gentileza, a desligar o seu telefone celular, que você possa fazer as anotações sobre quaisquer dúvidas anerentes a esse vídeo de apresentação do plano de negócio Bortoleto, ok? Vamos lá, vamos falar de empresa. A Bortoleto, ela fica situada em São Caetano do Sul, interior paulista. Uma empresa fundada em 2006, com 10 anos de experiência no mercado brasileiro. É uma empresa já consolidada. Ela é 100% brasileira e possui mais de 90 mil franqueados Atualmente. A Bortoleto é uma empresa associada à ABF, Associação Brasileira de Franchise, possui uma excelente parceria com uma, maior, uma das maiores indústrias de fragrâncias do planeta, que é a FF, né, uma empresa norte-americana com 126 anos de existência no mercado, e possui sedes em mais de 30 países, entre eles o Brasil. A Bortoleto também possui a certificação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde garante a qualidade e a originalidade de nossos produtos. Aqui nós temos também o nosso presidente, o senhor José Ricardo Bortoleto, o idealizador desse, desse fantástico projeto que vem mudando a minha história e a história de milhares de brasileiros atualmente. Vamos falar de mercado. O Brasil atualmente ele é o maior consumidor de perfumes do planeta. É isso aí, pessoal. Isso aí é uma estatística feita pelo IBGE. O Brasil atualmente ele é o terceiro maior consumidor de higiene pessoal, cosmético e perfumaria. E no quesito perfumaria e cosmético é o segundo maior consumidor do planeta. Gente, eu estou falando de um mercado onde a cada ano, né, ele vem aumentando, independente da crise financeira. Nos últimos dois anos, o Brasil superou a marca de 11 bilhões de reais só de consumo de produtos desse, desse segmento, desse mercado. Tá? O brasileiro, a cada ano, ele consome mais de 100 bilhões de, de dólares né, nesse mercado. E a pergunta que eu faço a você neste momento, você quer fazer parte do melhor mercado dessa atualidade e comer uma fatia desse bolo? Esse é o convite que fazemos para você que vem analisando essa oportunidade de negócio. ok? Vamos falar de logística. A Bortoleto possui, além de sua matriz em São Caetano do Sul, ela possui um centro logístico, uma plataforma no Rio de Janeiro para poder suplir a grande demanda né, de volume de vendas na região sudeste. Essa plataforma, que é um centro logístico, também possui um centro de treinamento né, Bortoleto, um centro de treinamento nacional Bortoleto. E a Bortoleto também possui mais de 240 centros de distribuição, onde o franqueado ele vai ao centro de distribuição comprar seus produtos para revendê-los. ok? Aproveitando o ensejo, eu comunico a vocês que a Bortoleto está em expansão em todo o Brasil. E se você é um empreendedor, né, e tem capital para fazer um investimento em um centro de distribuição, está aí uma grande oportunidade. Se a sua cidade não possui um centro de distribuição Bortoleto, entre em contato conosco e vamos esclarecer, dar toda, todo o suporte necessário para que você venha a ser um futuro dono do centro de distribuição Bortoleto. Okay? Vamos falar de produtos. A Bortoleto possui entre mais de mil produtos. Né, temos aí a linha profissional capilar, né? a nossa linha Body Care, que são produtos hidratantes é, à base de manteiga de manga. Temos aí a nossa linha Makeup de, de, de maquiagem, batons mate, ultracolo, produtos aí ao nível de primeiro mundo. Né? Temos uma linha de maquiagem que bate de frente com as melhores empresas né, do âmbito internacional. A Bortoleto também possui né, uma, grande, uma vasta linha de perfumaria importada, e a linha de perfumaria Bortoleto, que é a melhor linha de perfumaria atualmente do Brasil. A única empresa que possui perfumes com 33% de essência, tá? com a garantia da Anvisa, né? que garante a originalidade dessa matéria-prima, né? da fragrância, e a, e a originalidade do produto. Lembramos que a Bortoleto ela possui, né? em sua linha de perfumaria, uma das mais belas, né, personalizações na, nas embalagens temos clientes que compra perfume da Bortoleto por causa da embalagem pode acreditar e a Bortoleto entrou num outro mercado aí, inovador né, que é o mercado de companhia de viagem fez uma parceria e hoje foi criado a Bortoleto Travel onde nós, franqueados da Bortoleto podemos consumir esses serviços e podemos também revender esses serviços em troca disso, a gente ganha, né? além de ganhar dinheiro, a gente ganha pontos para graduação. Isso mesmo. Um exemplo, se eu tiver que fazer uma viagem para Manaus, vamos supor que a viagem de avião seja dois mil reais, né? Eu pago pelo Bortoleto Travel, posso pagar com meu saldo, e essa passagem, né? no, no valor de R$ 2.000, ela vai se reverter em pontuação para minha graduação. Dois mil pontos. É isso mesmo, pessoal. Um por um um por um para graduação e ainda ganho dinheiro pelo unilevel né pois temos a, a pontuação para o unilevel ok então é um sucesso aí esse tipo de, de nicho de mercado que vai agregar muito para nosso negócio vamos falar de investimento a bortoleta atualmente ela trabalha com três franquias e dois kits ok é, os kits eles não dá direito ao bônus, né, ao plano de carreira e aos 11 bônus. O kit ele é exclusivo para donos de salão de beleza que são consumidores. O dono de salão ele precisa de produto para lançar no seu, né, na sua loja, na sua empresa e fazer o seu trabalho juntamente com seus clientes. Para vendedor não é recomendado, ok, pessoal? Pois uma pessoa que trabalha com revenda, como ela vai poder Iniciar o seu negócio com 150 reais não tem como, né? Um perfume apenas, não tem como. Como revendedor é possível? De repente é possível, dependendo do que a pessoa for adquirir dentro desse valor, tá? Mas volta a dizer, não tem bônus, não tem plano de carreira, é somente, né? Só vai ter direito a, ao consumo a preço de franqueado. Lembrando também que o vendedor e o revendedor tem direito a participar... Do, do, da pontuação acumulativa, onde ela vai ganhar, é, entre alguns prêmios aí, é, smartphone Samsung, tablet Samsung, e poderá também ganhar uma viagem no Cruzeiro dos Diamantes, tá? Acumulando pontos, né? Através de suas vendas, ok? Essa acumulação aí, ela é infinita, tá? Ilimitada. Aqui nós temos aqui a nossa é, micro franquia, né? Uma das três, essa é a profissional e a empreendedor. Aqui você já começa a desenvolver o negócio de forma profissional, como um empreendedor né, de sucesso dentro desse negócio. Você adquiriu na micro franquia profissional, você retira quatro perfumes de 100ml, você tem direito a 10% do bônus binário, escritório, escritório virtual e o um e-commerce. Você pode pagar através do cartão de crédito, boleto bancário, ou você pode também pagar no centro de distribuição, seja a profissional ou a empreendedor. A empreendedor, você tem um aumento no bônus binário, né, em 50%, você passa a ganhar 15% do bônus binário, retira oito perfumes, e você também tem a mesma forma de pagamento. Agora, se você realmente quer fazer de forma profissional a Bortoleto, está aqui a verdadeira oportunidade. O, o verdadeiro investimento é esse. Porque quando eu entrei, Há um ano e três meses atrás, na franquia executivo, eu tinha a visão de crescimento, tive a visão né, de poder ganhar o máximo de todos esses bônus que a empresa oferece. E hoje eu já desfruto disso. Né? Sou um franqueado executivo, um dia eu retirei 12 perfumes de CML para poder debustar, mostrar para as pessoas que buscavam uma oportunidade, né? com isso fui desenvolvendo meu negócio, né? fui ganhando 20% de bônus binário, que é o dobro né? da franquia profissional. Tive aí o privilégio né, de poder administrar através do escritório virtual e também uma loja virtual avaliada, de, avaliada em R$ 2.000. Gente, só a loja virtual, o investimento que a gente faz hoje de R$ 1.800 não pagaria. Porque só uma loja virtual hoje, miseravelmente para mil produtos como a Bortoleto tem, você pagaria em torno de R$ 4.000 a cinco mil 5.000. Então, gente, não perca tempo, é o melhor investimento. Você sabe que com R$ 1.800 reais hoje, você não compra uma máquina de sorvete, você não compra uma barraca de cachorro-quente e nem uma barraca de pipoca. Mas dentro da Bortoleto, existe pessoas como eu, que fizeram um dia um investimento de R$ 1.800 reais, e hoje pode desfrutar da vida né, com seus ganhos aí de 20, 30, 50, R$ 80 mil reais por mês. Sem ter estresse com loja, funcionário, nada disso então com baixo investimento é possível dentro de 1 um a cinco anos você ter uma grande mudança de vida não perca essa oportunidade seja um franqueado executivo da Bortoleto vamos falar agora do primeiro bônus gente quando eu falo de primeiro bônus isso só pode acontecer se você tiver uma meta pessoal Faça aí, em média, de 10 a 20 abordagens por dia. E eu te garanto que você terá entre R$ 2.250 a quase R$ 7.000 reais em vendas. Tem pessoas da nossa equipe que vende de 3 a 5 perfumes por dia, trabalhando de 4 a 5 horas por dia. Então, é muito fácil você vender a linha de perfumaria Portoleto, porque, como foi dito, é 33% de essência, né? possui certificado da Anvisa. O, pro, o produto ele vende por si só porque a qualidade é excelente os perfumes da bortoleto não usa fixador porque não há necessidade ok é, a durabilidade a fixação dessa linha de perfumaria ela varia entre 12 e 18 horas dependendo da cor da pele e do clima né, ambiente então tá aí uma grande e verdadeira oportunidade de ganhar dinheiro ok uma observação todo o volume pessoal de vendas será revertido em pontos podendo ser acumulados por tempo indeterminado. No cumprimento das metas estabelecidas, participará de grandes prêmios, como smartphone smartphone, né? o tablet Samsung com 20 mil pontos, o smartphone com 40 mil pontos, e você ganha uma grande viagem com direito acompanhante ao cruzeiro dos diamantes, ok? Aqui nós temos a imagem dos prêmios, o qual você vai adquirir né? cumprindo as suas metas aí da, da pontuação acumulada, ok? Aqui agora temos o e-commerce, onde a empresa ela disponibiliza para você um site, né, uma loja virtual com todos os produtos da Bortoleto e você só tem o trabalho de divulgar na internet. Né? A partir daí, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil que adquirir um produto dentro da sua loja virtual, a empresa automaticamente ela recebe o pagamento, ela envia o produto para o cliente e a empresa paga no mesmo dia 50% de lucro para você que indicou o cliente né, para a compra da, dos produtos bortoleto ok vamos falar de bônus de adesão a bortoleto ela é uma das poucas empresas no brasil que independente da sua franquia paga 10% da indicação direta ou seja quando você indica um vendedor você ganha 10% de 150 15 reais quando você indica um amigo seu um empreendedor a entrar com um kit revendedor você ganha 30 reais de indicação profissional você ganha 60 reais empreendedor você ganha 120 e a franquia executiva você ganha 180 reais por cada indicação tá aí pessoal um forte bônus aí o um bônus de adesão e vamos entrar agora no bônus binário sabemos que no bônus binário cada cada micro franquia tem um percentual de ganho né? e o executivo é o que paga mais, paga o dobro. Receba um percentual de volume de pontos de novas franquias em sua equipe menor, sem limite de profundidade, nível infinito. Ok? Então vamos lá. Nessa simulação temos você aqui, né? é, na simulação você como uma franquia executiva, você ganha 20% de qualquer movimento. Então vamos lá. No seu primeiro dia você cadastrou Carlos com 1.800 e cadastrou a paula com 1.200 né então a gente subentende aqui que você teve na sua menor perna 1.200 pontos e quando o sistema da bortoleto atualizar às 0 horas desse dia você ganha 20% de 1.200 pontos que dá no total 240 reais né, de ganho no seu primeiro dia com apenas duas pessoas pessoal vamos supor que no segundo dia você não trabalhou mas Paulo, mas Carlos e Paula eles entenderam o projeto né foi numa das de nossas apns e resolveu cadastrar seus amigos também nessa oportunidade de negócio o Carlos cadastrou Diego cadastrou gabi e a Paula cadastrou Dani e cadastrou também Pedro. né? Nessa simulação do segundo dia, entrou quatro pessoas. Duas na esquerda, duas na direita. A menor perna caiu para o lado esquerdo, 2.400 pontos. E nesse dia, você teve aí o privilégio de ganhar, mesmo não trabalhando, 480 reais de binário na sua perna menor. E não para por aí, pessoal. Na verdade, você ganhou, foi 1.140 reais em dois dias. Gente... Me fala de uma empresa, de uma oportunidade de negócio, que paga em dois dias, com seis pessoas na tua equipe, um valor desse, R$ 1.140. Reais. Sabemos que o salário mínimo custa R$ 880, e muita gente trabalha de segunda a sábado para ganhar isso, né? infelizmente. Dentro da Bortoleto, com seis pessoas dentro da sua equipe, você ganha mais de R$ 1.000. É isso mesmo, pessoal. Bônus de adesão, R$ 180,00 de Carlos. Bônus de adesão de Fernanda, R$ E o total de binário, R$ 840,00. Tá aí. A Bortoleto, verdadeiramente, é a melhor empresa do marketing multinível no segmento de cosmético, ok? E não para por aí. Olha que coisa interessante. Toda franquia ativada na equipe menor do sistema binário computará 100% da pontuação para sua graduação. Isso mesmo. Tudo, todo binário que formar dentro da sua equipe será... Revertido em pontos para a sua graduação, olha que maravilha, né? Podendo usar até 50% aí da, da sua graduação. Exemplo: se você quer ser esmeralda com 30 mil pontos, né? Você pode usar é 100% dessa pontuação, equivalendo aí a 50% da, da meta de graduação, né? Ou seja, você pode usar até 15 mil pontos. E os outros 15 mil pontos tem que ser do volume de venda de produtos. Que maravilha, gente. Não existe outra empresa, pessoal, que faça uma condição dessa para o franqueado, né, para ajudar o franqueado a se graduar. Ok? Vamos falar do plano de carreira. O plano de carreira Bortoleto, para você se tornar um executivo bronze, né, ter um reconhecimento, status e ter também extrato, você precisa cadastrar 5 pessoas diretamente a você, e você juntamente com a sua nova equipe, você precisa formar dois mil pontos, ou seja, 2 mil reais, e aí você se torna um executivo bronze, ganhando 25% de todo o volume de venda dos seus, da sua equipe, ok? Para ser um executivo prata, você precisa entre esses cinco pessoas né, observar quem é que está se destacando, quem está vestindo a camisa de verdade e você vai ajudar essas duas pessoas a se promover, né? A se graduar a executivo bronze. Né? Lembrando que para ser prata você precisa ter 8 mil pontos, dois bronze e aí você ganha 35% do ganho residual. Né, que é a nossa aposentadoria. Vamos lá, para ser esmeralda, você vai precisar ajudar essas duas pessoas a se tornarem pratas, né, você vai precisar obter um movimento aí financeiro de 30 mil pontos, 30 mil reais, e a partir daí você se torna um executivo esmeralda dentro da companhia. E para ser diamante, olha que maravilha, para ser diamante você precisa de 60 mil pontos, você vai precisar abrir uma outra linha de construção onde você vai ter que ter um esmeralda abaixo de você e dois pratas abaixo de você entre aqueles cinco que você cadastrou ok gente olha que coisa formidável que fantástico você quando bate o patamar de diamante dentro da bortoleta além de você ganhar um cruzeiro com direito a acompanhante isso mesmo um cruzeiro dos diamantes quatro dias de glamour na costa brasileira, num dos maiores cruzeiros que temos aqui no, é, no, no Brasil, né? Que, na verdade, é um cruzeiro internacional. E é isso mesmo, costa pacífica. Além disso, a Bortoleto, ela inventou um novo mimo. A única empresa no Brasil onde o franqueado, quando bate o, o, a graduação de diamante... Além de ganhar o Cruzeiro, ele ganha um bônus carro, um bônus carro no valor de R$ 48 mil. Reais. É isso mesmo, pessoal. A Bortoleto é a primeira e a única empresa, por enquanto, que gradua, né, que é, faz a premiação com bônus carro para diamante. Tá ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o segmento do nosso plano de carreira para duplo diamante, triplo diamante, Diamond Crawl e Royal Crawl. Eu não quero entrar muito nesse mérito para ganhar bastante tempo, né? Mas tá aí. Aqui nós temos a participação de lucros. A Bortoleto, ela pega todo mês 5% de todo faturamento total da empresa e divide é, com todos os diamantes acima. Olha que maravilha. Participação de lucro mensal, gente. É fantástico isso. Vamos para Bônus de ativação. O bônus de ativação, ele é interessante que a Bortoleto, ela possui dois tipos, né, duas opções do bônus de ativação. Sabemos que nós, como franqueados, né, todo franqueado ele paga um royalties mensal. Se você fosse o dono de um McDonald's, você sabe que o dono do McDonald's, que na verdade não é dono, ele paga 10% de royalties para o criador do McDonald's, né, o verdadeiro dono da marca McDonald's. Ok? Na Bortoleto não é diferente, só que ela te dá uma condição especial como franqueado. Você tem a primeira opção que você paga 160 reais da sua ativação mensal, né? Paga 160 reais e a empresa que não tinha obrigação nenhuma, ela te dá, te dá um perfume de 100ml. É isso mesmo, um perfume de 100ml. E se você vender o perfume, você praticamente recupera Uh, o seu investimento né, que é a sua ativação mensal na segunda opção já vira um benefício né? eu desde o meu primeiro mês que eu me ativo né, na verdade eu não, nem ativo mais eu falo para o é, pessoal da minha equipe que eu não ativo mais a, a, a opção 2 porque na primeira vez que eu me ativei né, eu adquiri 300 reais em produtos a preço no atacado revendi esses produtos Botei 300 reais no bolso e os outros, 3, os outros 300 eu fui guardando todo mês para poder pagar a próxima ativação. E é assim que eu tenho feito até hoje. Ou seja, eu atualmente não desembolso mais dinheiro para fazer ativação mensal. Né? Ela já se paga automaticamente se você for um bom administrador. ok? A Bortoleto, nessa segunda opção, ela tem uma coisa inovadora também no bônus de ativação. Sempre que você se ativar com 300 reais na Bortoleto, você ganhará 150 pontos para sua graduação e 30 pontos por Unilevel. Essa pontuação ela se estende também pela sua equipe. Qualquer pessoa da sua equipe que fizer a ativação de 300 reais, essas pontuações irá subir para você também. E não para por aí. A Bortoleto ainda pega um percentual da ativação feita por todos nós... E ela paga, até a décima geração, R$ 6,00 por cada ativação feita na sua equipe. Olha que maravilha. Aqui nós temos uma, né, uma simulação, onde você, na sua primeira geração... Com 5 pessoas, você ganha 30 reais. Na sua segunda geração, com 25 pessoas, você ganha 150 reais. Na sua terceira geração, com 125 pessoas, você ganha 750 reais. Na sua quarta geração, você ganha com 625 pessoas, 3.750 reais. E na quinta geração, com 3.125 pessoas, você ganha mais de 18 mil reais em apenas um bônus. Gente, eu estou falando de um bônus. Que é a verdadeira aposentadoria nossa, né, de nós franqueados. Porque isso aí é peculiar. A rede não para de crescer. Todo mês entra novos empreendedores na Bortoleto. E, essa, e esse bônus de ativação a cada mês vai aumentando. Lembrando que a Bortoleto paga até a décima geração. E eu parei aqui até a quinta, tá ok? Que dá um total aí de 23.430 né, de ganho. Até a quinta geração. Vamos falar do Star Mil. Consumo mensal de mil reais na Bortoleta Store Dá direito à participação de um sorteio de uma viagem com direito acompanhante. É uma viagem a um resort tá? que pode ser escolhido aí nas orlas pelo Brasil afora. Na, na, na compra né? da permanência do Star Mil. Né? Se você atingir durante seis meses consecutivos ou alternados dentro de um ano, você vai participar do sorteio de um carro zero quilômetro no valor de 30 mil reais. Um sorteio que será feito somente para os Star Mills né? que fizer durante seis meses mil reais de vendas aí, né? ou de consumo pessoal. Okay? Então é isso aí pessoal. Estamos terminando nossa apresentação do plano de negócio. Se você gostou do projeto, entre em contato conosco aí através dos nossos contatos, aí, o WhatsApp, né, nosso Facebook, nosso e-mail. E se você foi indicado por um de nossos companheiros, aí, entre em contato com eles. Não perca tempo. Né? O negócio está só começando. Seja um líder de sucesso. Faça seu pré-cadastro pré com o melhor sistema de treinamento do Brasil. Né? O nosso sistema é o melhor sistema de treinamento do Brasil atualmente. E porque na Bortoleto você pode mais. Meu nome é Alexandre Alves, 100% Bortoleto, 100% sucesso. Um grande abraço, pessoal.